Bom, eu me chamo Frederic, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a minha cadeira é em design de serviços. Uma das áreas que a gente atua é serviço de saúde, então daí por isso a interlocução aqui é, com a saúde e também a gente trabalha bastante com tecnologias digitais e os impactos que elas têm nas diferentes áreas de serviços. Daí também o nosso interesse pela interlocução com Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS. O caso que eu vou apresentar aqui faz parte de um dos projetos que a gente desenvolve como parte do Laboratório de Design contra Opressões, um laboratório que a gente fundou esse ano e que permite é, direcionar essas intervenções é, na saúde, mas em outras áreas, para é, grupos sociais historicamente oprimidos, de modo que eles também se beneficiem é, do design de serviços e, por outro lado, também que a gente reconheça eles como protagonistas né, do provimento de serviços é, que não necessariamente são valorizados. Nesse caso da, dessa pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre é, como diferentes atores vêm atuando é, no enfrentamento da Covid-19 a partir desse conceito do objeto fugidio, um conceito advindo aí da teoria histórico-cultural da atividade, que é uma das áreas que também tem bastante interlocução na saúde, lidando principalmente com pesquisas sobre produção do conhecimento, eh, estudos organizacionais relacionados a times, equipes, laboratórios e principalmente eh, casos de doenças crônicas. Eles estudam como que esse paciente ele se torna um objeto eh, da atividade de saúde, que é multifária, que tem várias especialidades, e ao mesmo tempo esse objeto é meio difícil de encurralar, nem sabe direito o que aquele paciente crônico tem. Daí eles cunharam o termo objeto fugidio para tratar desse tipo de é, paciente, mas depois expandiram esse conceito para incluir também pandemias e outros objetos que não fogem ao controle de uma só atividade. Ele está sempre fugindo, por isso esse nome objeto fugidio. Quando esse objeto fugidio ele adquire a características do que a teoria Torrede chama de monstro sociológico, é, quando ele se torna gigantesco e, e proporções globais, aí a teoria histórico-cultural da atividade, que tem uma tradição de estudos é, empíricos, é, localizados e bem situados, ela começa a dialogar com é, a teoria Torrede, que é uma das teorias importantes aí do, da, de CTS, né, para entender esses objetos fugidios. Então, um dos casos aqui mais interessantes de objetos fugidios da atualidade é o Covid-19. É um, é, um, é um monstro porque tem muitas diferentes instituições, é, muitos atores tentando lidar com esse, é, esse, esse fenômeno sem saber de, exatamente é, o que dá para fazer para encurralá-lo. Né? Dentro da teoria Torredi tem vários métodos, um deles que é, a, dialoga bastante com o design é o mapeamento de controvérsias, é, busca é, estudar esses monstros sociológicos né, como se eles fossem uma controvérsia sociotécnica um aglomerado de atores humanos e não humanos, competindo para definir a realidade, né? a realidade que vai valer. Cada um deles tem as suas agendas, seus interesses, e eles vão colocando esses interesses na esfera pública. Então, o mapeamento de controvérsias, ele costuma é, puxar dados, né? coletar dados, daquilo que aparece na esfera pública, em especial é, nas mídias. Então, costuma-se fazer o um mapeamento de controvérsias a partir do que os jornalistas produzem meu interesse pessoal por isso também vem, porque eu sou de origem, é, originalmente formado em jornalismo. Depois acabei brigando para a CTS e depois para design. Quando essa controvérsia sociotécnica, ela inclui dentro as várias possibilidades um espaço projetual, que é um espaço de projetos possíveis, como, por exemplo, como evitar, como distanciar as pessoas e ao mesmo tempo não é, impedir que elas tenham um momento de lazer e de entretenimento e de respirar e fazer, enfim, exercício num parque público, né? Aqui tem um exemplo de uma intervenção muito simples, que é cortar a grama é, de maneira desigual, de modo que as pessoas não possam sentar um do lado das outras, né? Muito próximas, fazer aglomerações muito grandes. É um projeto muito simples, mas é um projeto. Né? Então, a teoria torrejia ela costuma fazer referência também ao design. A gente desenvolveu aqui na UTFPR um método é, que mistura é, elementos da teoria torrede, da teoria da atividade, chamado mapeamento de espaços projetuais controversos. Lá lado direito tem uma imagem do modelo conceitual desse método. Então, digamos que num espaço projetual você tem vários problemas e várias soluções. Alguns problemas vão dar origem a outros problemas, São as bolinhas, os quadradinhos a, a brancos. Mas, às vezes, um, uma solução vai endereçar um problema, né? que é a bolinha preta, resolvendo o problema. Mas às vezes também uma solução vai dar ideia a outra solução. espaço projetual ele costuma ser é, caracterizado por uma exploração é, não sistemática de possibilidades, visando é, transformar encurralar aquele tal do objeto fugidio. Então uma possibilidade responde à outra como numa espécie de uma rede. Por isso a similaridade entre mapeamento de controvérsia e essa teoria do espaço projetual. Aqui vemos então o resultado de um mapeamento de espaço projetual controverso do Covid-19 no Brasil, é, feito de fevereiro até maio de 2020. Então tem muitos é, problemas, muitas soluções, muitas contradições e também algumas superações, tentativas de superar essas contradições. É, vale citar que a teoria é, da atividade nos traz esse conceito de contradições a partir do materialismo dialético e a gente operacionaliza isso numa um instrumento de análise. Eu vou dar um zoom aqui no próximo slide, um trecho desse mapa, né, é, onde mostra os elementos. Né? No centro, vocês têm práticas de higiene individual versus contágio social, que é uma contradição, que gera várias soluções e vários problemas. Problemas como desidratação da pele, falta de acesso à água em moradias precárias, é, dificuldade de mudar o hábito de higiene. Por outro lado, existem soluções como campanhas de conscientização, disponibilização de álcool já em locais públicos e comércios, pias públicas isso está ligado ao uso de máscaras em ambientes públicos. Aí você tem uma notícia, né? após decretos, veja em quais cidades o uso de máscara obrigatória é obrigatório, que é uma notícia que dá, é, documenta a existência desse, é, dessa solução no espaço projetual. Então, é, a gente tem aqui nesse mapa né, as, as fontes de dados e as interpretações usando esse formalismo de problemas, soluções, contradições. Aqui não está aparecendo, mas ali embaixo tem uma mãozinha dando a mão, que é uma superação, no caso seria o estabelecimento de políticas de uso é, de máscaras né, regulares nos no espaços abertos e fechados. É, aqui você tem um destaque de uma notícia que chamou a atenção da gente, que é a mortalidade por raça, a né, diferença do impacto desigual da, da pandemia, é, de que pessoas pretas, pardas, né, têm mais porcentagem de, ou chance né, de morrer do que pessoas brancas. Né, isso tem a ver com as condições de vida dessas pessoas e não com uma questão biológica de que seriam é, mais suscetíveis ao Covid-19. Então, é, usando esse mapa, né, que orientou várias ações do laboratório de design contra opressões, a gente começou a analisar a, a, o tipo de campanha de conscientização da prefeitura de Curitiba, é, focadas muito na realidade de cidadãos do centro da cidade, privilegiados, pessoas que não eram oprimidas. Então, eles diziam, fique em casa, mas e se a pessoa não tem uma casa? E se a pessoa ela não tem espaço para ficar na casa o dia inteiro? E se ela é obrigada a sair por causa do trabalho, né, por exemplo, né, de manter os serviços básicos da, da cidade, né? Por outro lado, do lado esquerdo, nós vemos algo pior do que isso, mais né, detalhado, né? Você tem que não tocar nada quando você chega em casa, tem que tirar os sapatos, colocar suas roupas na máquina de lavar. E olha o modelo de máquina de lavar que aparece aí, né? O um modelo caro. E quem tem máquina de lavar em casa, a maior parte das pessoas nas periferias não tem necessariamente, né? Higieniza o celular e óculos e vários detalhes. Saiu com pet, desinfete as patinhas dele. Gente, isso aí... Essa campanha de Curitiba é extremamente elitizada, né? reflete aí prioridades da saúde pública nessa cidade, o que gerou uma série de problemas e um enfrentamento da pandemia muito fraco antes da vacinação. Então, a gente teve que fazer alguma coisa. Nossos estudantes ficaram revoltados, a gente montou um projeto chamado Perifa Consciente, fizemos alguma campanha de conscientização de abril a outubro do ano passado, focado na justamente nesse essa população que não estava contemplada pela campanha da, da prefeitura, é, aí dando, trabalhando com outras formas de representar né, a figura humana, né, principalmente é, a partir de matrizes é, de identificação, de cor de pele, de é, linguagem, a partir de é, hábitos que têm mais a ver com essa população da periferia, e mostrando uma diversidade também, ao invés daquela homogeneização que vocês viram é, no trabalho da prefeitura oficial. Então esse, esse trabalho foi publicado na revista Tecnologia e Sociedade, né, que é trabalho muito com o conceito de comunicação popular é, e comunitária. Bom, a gente usou esse mapa para várias outras coisas, mas eu queria destacar aqui o um trabalho em parceria com a é, vereadora Maria Letícia, aqui da cidade de Curitiba. Ela, a, ela viu o mapa, ela leu o mapa, ela discutiu o mapa, pensou no mapa. E a gente teve um debate muito bacana para identificar as prioridades do mandato dela né, e no enfrentamento do Covid. Ela estava, nesse começo desse processo, é, com uma responsabilidade muito grande, porque ela é médica, ela trabalha na área de saúde, né, e ela representa, por outro lado, também os interesses aí dos, dos eleitores que estão preocupados com saúde pública. Então, ela reconstruiu junto com a equipe dela um outro mapa, similar ao mapa que a gente tinha apresentado, né, com a parte do objeto fugidio que ela conseguia dar conta. Né? Então, veja, encurralou é, esse objeto fugidio para a atuação do mandato dela. Ainda assim, ela não conseguiu executar todas essas ações, claro, esse é um problema que não é individualmente tratado, né? mas houveram vários é, momentos de percepção, de realização de como que essas, esse enfrentamento, no caso do mandato dela, tinha que ser integrado. Né? Não dava para pensar uma coisa separada da outra. Né? Então, quando se pensava em sugestão de ciclofaixas temporárias, também estava se pensando na, é, no, no apoio para os entregadores que utilizam bicicletas, né, que foram super importantes para manter é, a alimentação, os padrões de alimentação dessa, dessa classe que tem condição de fazer isso em Curitiba. Né? Então, se preocupar com esses dois lados né, e vários outros lados foi aí uma característica, e está sendo a característica de, de atuação do mandato da, da vereadora. É, não dá para dizer que esses resultados que eu vou apresentar aqui são resultado do, da pesquisa, né? essa interação que a gente teve é, com a vereadora, mas eu estou aqui apresentando apenas a título de, é, de mostrar a incidência, sobre a possível incidência sobre política pública, deveria ser necessária mais pesquisas para confirmar né? que, a, enfim qual é o, o real a utilidade desse mapa para o mandato. De qualquer forma, nós temos aí já registrados pela vereadora 12 pedidos, de informação oficiais sobre a pandemia e dois projetos de lei é, específicos, né? como o espaço infantil como uma condição para a reabertura é, do comércio e o acolhimento de vítimas de violência doméstica em razão da pandemia. A vereadora tem um trabalho que não dá para colocar em números também, de crítica e de é, debate público sempre confrontando as ações da Prefeitura de Curitiba, ela está do lado da oposição, é, na mídia e nos debates públicos realizados em outros é, espaços. Então, conclusões da, dessa pesquisa preliminar, né, de que objetos fugidios, eles podem ser encurralados por uma disciplina ou teoria, mas eles sempre darão um jeito de escapar. Então, é difícil de é, lidar com eles. né? E os estudos em design, eles podem ajudar é, a instrumentalizar os métodos de pesquisa em ciência e tecnologia e sociedade, como o um mapeamento de controvérsias, para que esses tenham maior incidência sobre políticas públicas. Então, esse aqui é um exemplo também de é, pesquisa aplicada na área de CTS e saúde. Gente, muito obrigado e estou bem curioso para dialogar a respeito.